homem espreita uma casa de fazenda em plena madrugada de lua cheia. Manifestações espirituais em um cemitério no Japão. Jovem baixa uma entidade no meio da rua após bater de frente com um religioso. Espírito de menina se manifesta no sótão. Chumirim puxa o cabelo de uma jovem e pede doce. Homem voa até o 15º andar por uma corda. Meninas são vistas dissecando o corpo e necrotério desativado e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para tu dar mais de destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Eis o um motivo pelo qual não se pode desprezar a importância de um técnico de segurança do trabalho. Faço a acento de deixação prática em silêncio e, e, e a. Ah, também estou. 24 horas para se coletar. Trabalho com o quê? Trabalho com o cacete de placência, que também está na né, tá, né, tá, né? Faço a acento de deixação prática em silêncio e, e, e ah, Também estou. 24 horas se Durante uma obra de construção de um prédio de 15 andares, um funcionário se pendurou em uma corda e foi levado até o último andar. Ele apenas segurou o objeto fixo na ponta da corda e como ele suportou seu próprio peso é difícil de explicar. Imagine a família deste homem vendo ele fazendo isto. Aqui temos um líder religioso fazendo uma forte revelação sobre a marca da besta provando que ela está no meio de nós e já há muito tempo 666 é na verdade a internet, qual que é o prefixo da internet? www sabe como é que é isso em hebraico? Não. vav, vav, vav a letra vav ela é transliterada para o w como é que é o nome das quatro letras do nome de Deus? Yud, rei, vav, rei como é que isso é traduzido em, na nossa língua? Y, -h, H, W, H. O Vav é o W. Agora, pasmem, a letra hebraica é também um número. Eles não têm número? A não, letra é o letra não, número? Não, hoje eles são um país que também usa o ocidental, mas eles, direto, você abre o jornal, a primeira página está escrito Aleph. A segunda página está é escrito Beit. A terceira página está é escrito Gimen. Depois Dalek, depois Re. O seis é o... Ah, não. Vav. Ah, sim. Meia, ah, sim. Meia, meia. meia, meia, meia. No vídeo que se segue, vemos um jovem japonês em um cemitério indo visitar o túmulo de sua irmã, cuja alma já queima no inferno. Em um determinado momento, decidiu registrar algumas fotografias assustadoras de cemitério e explorar o local. Foi quando uma figura fantasmagórica apareceu no monitor. Mas o pesadelo só estava começando. Sim, lá está ela. Mas esse não é o pior dos problemas. Aqui temos uma missionária com a boca no trombone fazendo evangelismo em uma comunidade. Sim, tinha tudo para ser si apenas mais um dia normal, até que uma jovem com sérios problemas espirituais cruzou seu caminho, o que irá desencadear um evento perturbador. Sim, o diabo realmente perdeu o pudor e já não se esconde mais. Aí, tá Quem, queima! -se. Queima! Queima! nome do Jesus. Queima! Queima! Queima! Queima! Quem Queima! Aqui temos um típico fenômeno paranormal muito recorrente. Enquanto a jovem estava sobre a bancada aguardando um cliente, uma gaveta abriu sozinha bem diante de seus olhos. Ela até ficou muito calma, dando a entender que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Por isso, olhou para a câmera para certificar que dessa vez foi filmado. noite de São Cosme e São Damião, um jovem estava na mesa com sua família e enquanto temperava sua namorada, algo passou puxando o cabelo dela. Uma criatura muito pequena, uma criancinha obscura que simplesmente desapareceu logo em seguida, será que era um xumirim querendo doce? Aqui temos uma experiência traumatizante vivenciada por um zelador de um shopping nos Estados Unidos. Há uma presença maligna no ambiente. Yo alguma coisa bateu naquela porta, algo que não se pode ver, mas em breve seus olhos contemplarão. Sim, um pequeno homenzinho Seria isso um fantasma? Pelas imagens, parece um vulto negro fantasmagórico Um pequeno ser das sombras Um pai de família chegou às 11 da noite em casa após um longo dia de trabalho na cidade. Ao entrar na casa notou que sua família havia desaparecido e viu marcas de sangue pela casa. Foi quando uma criatura assustadora começou a rosnar pelo quintal. Assustado, trancou a casa inteira. Que ele está frente a frente com o um lobisomem. Se segue, vemos uma exploração em um orfanato abandonado, local este no qual teve um acidente elétrico que culminou no falecimento de cinco adolescentes. Mais tarde, foi convertido em um necrotério clandestino que logo foi desativado pela polícia. O local encontra-se totalmente destruído e em plena escuridão. Em um quarto, ele se deparou com uma cena estarrecedora. Ele achava que não havia ninguém, várias meninas foram vistas de pé em volta de uma mesa de consultório e havia um corpo sobre ele, mais tarde descobriram que no local estava havendo um ritual. Parece que hoje é o dia das crianças no XTV. Novamente mais uma manifestação fantasmagórica Mirim. Dessa vez no sótão de uma casa. Note que a menina está completamente branca e pálida. Como se o sangue já não circulasse mais em seu corpo. Com certeza o que estamos vendo é uma alma. A jovem ficou tão assustada que no mesmo dia abandonou a casa